Eu perdi uma tonelada de amor Tô me carregando sem isso Todo dia vejo o horizonte Sem aquele monte de cor Eu perdi a meu coração Nasce, cresce e morre, pra quê? Do que tanto a gente sofre, por quê? Tem alguém que nos socorre, cadê? Quando a vida cai, vão. Oh, ai, ai, ai, meu coração Sangria desatada não te leva a nada Pelo menos bate quieto, nação, obrigada Pra depois você não vir aqui me reclamar que Vai você na frente de novo Depois volta da linha Todo sujo, mal um altrapinho E plebeu E aí me põe a culpa Você manda mais em mim que eu Eu perdi Uma tonelada de amor Tô me carregando sem isso Todo dia vejo o horizonte Sem aquele monte Nasce, cresce e morre Pra quê? Do que tanto a gente sofre Por quê? Tem alguém que nos socorre Cadê? Quando a vida cai em vão Ai, ai, ai, meu coração Sangria desatada Não te leva a nada Pelo menos bate quieto na ação Pra depois você não vir aqui Me reclamar que doeu Mas não Não Vai você na frente de novo Depois volta a linha toda Suja um maltrapilho e plebeu E aí me põe a culpa Você anda mais em mim do que eu Eu perdi uma tonelada de amor Tô me carregando sem isso Todo dia vejo o horizonte Sem aquele monte de porco. A meu coração desse jeito Não está correto consigo Te sossego um pouco